Hoje ele disse que me amava, disse mesmo, me olhando nos olhos disse, eu te amo, depois teve uma discussão, coisas de casal, e ele me xingou de vagabunda, de suja, que eu não valia nada, foi depois disso tudo que ele disse que me amava, ontem ele disse que me amava, foi difícil acreditar? Porque primeiro ele me empurrou contra a parede, depois ele torceu meu braço e depois ele apertou meu pescoço com tanta força que meu cordão de ouro ficou preso na pele. Foi depois disso tudo que ele disse que me amava. Anteontem, ou, ou ontem, não, não me lembro bem. Ele disse que me amava. Eu estava na cama, cansada, com sono. Ele começou a palpar minhas coxas, eu disse que não queria, que, que eu tava cansada, que era melhor depois, que, que depois eu ia querer, ia ser melhor. Ele tapou minha boca e pulou em cima de mim. Minhas coxas estão roxas com a marca dos dedos dele. Aí então ele disse que me amava. Hoje de manhã eu disse pra ele, eu não quero mais. Não aguento mais, é melhor cada um partir o seu próprio lado. Ele me deu um soco na cara e disse que nunca mais eu ia ver meus filhos e que eu não ia ter onde cair morta. Depois ele começou a chorar e dizer que ele me amava, que enquanto ele me amasse, eu ia ter que ficar. Hoje, aqui, agora, eu tenho uma facada na coxa, outra no rosto, e duas facadas no peito. O médico disse que eu estou morta. É. Estou. Eu estou morta. Ele vai se aproximar do meu corpo? Vai dizer que não sabia onde estava com a cabeça? Vai me abraçar? Vai dizer que sempre me amou.